O Bitcoin está muito próximo de uma zona de compra, eu vou mostrar para vocês onde eu vou estar interessado em comprar Bitcoin e fazer um trade, eu acho que tem espaço para o Bitcoin mover mais para cima. Vou comentar para você sobre tudo isso na análise de hoje. Então, não se esqueçam, se vocês gostam dos conteúdos do canal, já vai aqui embaixo do vídeo, aperta esse botãozinho do like, que é extremamente importante, compartilhe esse vídeo com mais amigos, se inscreva no canal se você está inscrito e ative as notificações para você não perder nenhum vídeo. E quinta-feira eu pretendo aí voltar, pessoal, com o Live Trading. Tá? Minha voz aqui tá bem complicada, então não tô conseguindo fazer, não está muito bom de falar aqui não. Então, acredito que quinta-feira eu vou estar recuperado eu poder fazer o live trade com vocês, tá beleza? Então, eu vou comentar sobre o mercado aqui, qual que é a minha estratégia que eu estou vendo para o Bitcoin. Eu atualizei os membros ontem no canal, então não se esqueça, se você quiser receber updates, mesmo aí, né, em horários um pouco complicados, aí, que, eu, que eu geralmente não posto vídeos e sem muita né, direto ao ponto aqui, então não deixe de se tornar membro do canal para você também participar do grupo VIP, tá? Então, todos os links aqui abaixo da descrição do vídeo. Então, primeiro eu vou comentar aqui para vocês... Sobre a tá aqui no vídeo falar para vocês que a sp 500 está começando uma correçãozinha pequena, está numa uma região de resistência, eu comentei para vocês que é uma zona que ela tem várias vezes tentando passar aqui dessa linha vermelha, né? que é uma região que rompeu para baixo, não conseguiu romper para cima de novo, é uma, região que, uma linha de tendência antiga aqui, que era um suporte, resistência, né? virou resistência de novo, depois rompemos para cima, e essa linha aqui agora que era para um, ser um suporte está virando uma resistência de novo. Tá? Então, estamos aqui fazendo uma correçãozinha na sp 500, né? E também o DXY aqui, se mudar o gráfico para vocês, estamos também aqui agora dando uma seguradinha nessa região aqui, na né? região desse, desse fundo aqui, não tivemos grandes mudanças desde, desde a última a minha análise. Então, eu acho que o Bitcoin está muito próximo de uma, uma zona de compra, mas pode ir um pouquinho mais abaixo, tá? Então, eu vou mostrar para vocês exatamente em relação ao Bitcoin, que que eu vou fazer. Então, vamos dar uma olhada aqui diretamente no Bitcoin, então, caras. O Bitcoin está próximo aqui dessa região aí, na, na região que eu estou interessado, a zona aqui próxima dos 25.800 dólares. Que zona é essa aqui para o Bitcoin, pessoal? É muito próximo aqui das, da média, média de 200 semanas, que está nessa linha branca aqui, do, do que eu mostro para vocês. Essa linhazinha branca é a média de 200 semanas que eu estou imaginando que o Bitcoin possa montar um suporte nela. É muito importante que o Bitcoin conseguir montar um suporte nessa média. Então, estou apostando aqui que o Bitcoin vai conseguir... Então, é uma zona que é, é, com certeza, uma zona interessante. Também tem outros suportes importantes de, de longo prazo aqui, de, de linha de tendência, que eu estou acompanhando aqui também. Tá? Então, essa é uma região que é realmente interessantíssima aqui de a gente fazer mais posição para o Bitcoin. Se a gente puxar também aqui Fibonacci, né? mudando para o gráfico diário aqui, dessa última subida para o Bitcoin também, a gente pode ver Fibonacci aqui desse fundo topo aqui, a gente pode ver que essa zona aqui é próxima dos, dos, uh, aqui, ó, dos 50% de Fibonacci, Uh, toda essa zona aqui para mim vai ser uma região de buy zone, aqui. vou estar interessado em me expor mais em Bitcoin. Tá? Então, a partir aqui dos 26.600, eu vou mostrar para vocês por que essa zona também é interessante, até a região aqui dos, dos 24 mil dólares, para mim é uma buy zone interessantíssima para o Bitcoin. Tá? E estou interessado em botar meu stop aqui abaixo dos 22 mil dólares. Tá? Vou mostrar para vocês por que. Tá? Mostrando outros indicadores que mostram para gente que essa zona é interessante, uh, se a gente pegar aqui também o open interest, pessoal, vou mostrar para vocês aqui se eu consigo puxar em outro gráfico, esse gráfico aqui é o gráfico da, da Binance. A gente pode ver que essa zona aqui, ó... Inclusive, eu vou tentar mudar aqui para vocês durante o vídeo. Uh, aqui, eu vou mudar o gráfico aqui. Vou botar as, as, as, as, as velas aqui cinza para a gente poder ver melhor. E puxar um outro indicador que eu gosto de usar, que é esse aqui, ó. Se eu consigo mostrar aqui para vocês, ó. Esse indicador aqui, que é o indicador hum, tá aqui, ó, Open Interest Delta by Leviathan. Né? E mostra aqui, por exemplo, essa zona aqui, a gente tem grande acréscimo de Open Interest, nessa né? região aqui dos 26.800 dólares. Foi exatamente onde o Bitcoin, segurou aqui agora fez essa sombra aqui, ó 26.800 dólares. Então, gerou uma demanda aí, pessoal, que com certeza deve estar preso, tentando sair do zero, zero aqui. Então, a gente tem grande acréscimos de Open Interest entre essa zona aqui dos 26.800 dólares, até essa zona aqui, ó, dos 20... 5.800, que grande acréscimo aqui, com certeza vai ser um suporte grande do Open Interest para o Bitcoin, tá bom? Obviamente tem também aqui abaixo, aqui essa zona aqui, ó dos 24 mil dólares, até essa região aqui dos 22 mil dólares de ter suporte. Então, meu stop aqui para esse trade, Bitcoin, vai estar tá abaixo dos 22 mil dólares. A gente tem grandes volumes aqui, com grande aumento de Open Interest, então vai ser um suporte importante, junto com a média de 200 semanas, com certeza vai dar um suporte interessantíssimo aqui para o Bitcoin, na minha opinião. Então, estou interessado sim... Em uh, me expor mais em Bitcoin nessa zona, eu acho que o Bitcoin pode fazer aí a uh, voltar a subir, porque a gente tem um espaço a mais aí antes de a gente ter aquele cataclisma aí, do mercado aí é, que vai que eu aposto que vai acontecer, tá? Onde a SP vai começar a corrigir muito forte quando a gente tiver então esse pivô do Fed. Esse pivô do Fed pode demorar aí, mais alguns meses então, dois, três meses pelo menos aí, tá? Eu acho que sendo otimista. É... Eu acho que, então, quanto isso, o Bitcoin tem espaço para mover mais para cima. tá? Enquanto o pivô do FED não vier, eu não espero aí uh, né, problemas para o mercado. Então, para mim, são só as zonas que eu estou interessado em fazer essa operação para o Bitcoin, que seria mais ou menos isso aqui, vou mostrar para vocês. tá? Depois a gente vai estar no curto prazo que mostrar para vocês que está acontecendo, olhar os push de criação também. Então, fica aí no vídeo, deixa aquele like para apoiar, isso também é importante. Então, meu trade para o Bitcoin que estou interessado em fazer, isso é basicamente isso aqui, tá pessoal? Me expor nessas zonas aqui, fazer um long nessas regiões aqui, ó, entre os 25.800 dólares mais ou menos, tá? Seria essa zona aqui com um stop abaixo dos US 22 mil dólares, para tentar ver se a gente pega a região aqui dos 32 para cima, tá? US 34 mil dólares pode ser uma zona que o Bitcoin possa buscar. Então a gente tem um trade aqui de praticamente 2 para 1. Obviamente, o stop ele é bem grande, não, né? stop de 15%, então tem que avaliar a sua mão aí, mas eu vou estar me expondo aqui no spot nessa zona, com certeza, e fazendo operações de long aí, à medida que eu vendo oportunidades aí. De long, com certeza. E se você quiser saber ah, em relação a futuros, quando eu estou interessando, estiver interessando aqui, entrando em operação de long, não deixe de participar do grupo VIP, tá? Lá eu vou estar tá colocando mais detalhes. Por enquanto, aqui, futuros, eu estou cauteloso. Vou estar tá me expondo no esporte à medida que o preço vai caindo aí, mas é uma zona que eu considero Bitcoin bastante interessante para a gente se expor, tá bom? Inclusive, gente tem aqui ah, esse suporte, esse conezinho, essa linha, a gente pode sim testar que essas regiões aí próximo dos 25.800 dólares, fazer uma, uma correção maior. Né? à medida que a ah, pequeno está corrigindo também o, e o DXY subindo nesse momento, tá bom? Vamos voltar aqui então no curto prazo, aqui fazer um preço para vocês também, rapidinho, no curto prazo, o que está acontecendo aqui numa hora. O Bitcoin, a gente tem um coinzinho formando aqui também numa hora nessa região. Tá? Também no quatro horas, você pode ver que está formando uma divergência no, no quatro horas também, que é bullish, né? Então é interessante. Mas essa região aqui dos 28 mil dólares vai ser uma resistência forte para o Bitcoin. Tá? E também nessa zona aqui a gente teve um grande acréscimo do Open Interest. A galera aqui com certeza, né, longs aqui que vão ficar presos nessas zonas aqui agora. Né? E vai gerar aqui uma certa resistência nessas zonas dos 28 mil dólares. Aqui. Inclusive no VPVR a gente pode ver, tem aqui grande uh, volume nessas regiões. Então não vai ser tarefa fácil o Bitcoin passar essa região dos 28 mil dólares. Né? Olhando aqui também os pools de criação. É, da a BitMEX, a gente pode ver que tem aqui na região dos 28.080 28 dólares, temos aqui um pool de criação da BitMEX, então com certeza que vai ser uma zona que o Bitcoin pode vir testar, mas não vejo ele muito aqui agora, passando dessa zona, né? Se passar aqui, pessoal, a gente tem como projeção aqui, seria uh, mostrar para vocês aqui agora, esse cone aqui seria esse alvo aqui, né? Vou mostrar para vocês exatamente onde poderia ir. Então, seria essa projeção aqui, né? Nesse conezinho, seria rompendo essa região aqui, o último toque foi nessa, nessa região, então e poderia o Bitcoin voltar para essa zona aqui dos 29 mil dólares. Né? Se puxar Fibonacci né, desse topo aqui fundo, a gente pode ver que essa região dos 29 mil dólares é a zona de meio também, então a gente poderia fazer ainda mais movimento do Bitcoin, né, fazer uma subida aqui, buscar essas zonas aqui de Fibonacci para fazer mais uma correção aqui e entrar nessa buy zone, tá pessoal? Então, esse pode ser interessante. Uh, por enquanto aqui não estou interessado em fazer longs, talvez nessa região dos 26.600, a gente tem bastante aí uh, ordens de compra, essa é uma zona aqui interessante. Junto com, essa, junto com essa divergência uh, bullish aí em 4 horas, tá? Mas eu acho que a gente pode sim ainda um pouquinho mais abaixo devido aí a SP500 e o de XY, tá bom? Então, no curtíssimo prazo aí, eu estou muito otimista com o Bitcoin. Se ele voltar a subir aqui, eu vou estar interessado ainda é, em fazer, uh, né, fazer uma. É, escalar um pouco mais de shorts aqui para a gente pegar regiões mais abaixo, tá bom? O uh, que mais sim para vocês? Vamos passar aqui então nos push de criação aqui da Bit, na BitMEX, não, da, da Binance aqui, vamos, hitmaps de criação da Binance, vamos passar para vocês aqui. A gente pode ver aqui, ó, 12 horas, fazer um zoom para vocês, a gente pode ver exatamente onde estão as zonas que a gente do preço. Então aqui é a região dos 27 mil e... Uh, uh, 26.800 tá? E também a região aqui dos 27 mil e dólares, aqui, regiões que o Bitcoin poderia testar e resistências aqui, né, a hora de que o Bitcoin poderia voltar, a região dos 20... 7.500 e também 27.800, depois lá na região dos 28.300 dólares, tá? Olhando aqui, então, o de 7 dias aqui, a Hitmaps, a gente pode ver que tem muita liquidez formada nessa região dos 28.300, 400, tá aí abaixo aqui na região dos 26.300 dólares. Então, pode ser interessante, de repente, fazer longs aqui nessa região dos 26.300, mas o stop, na minha opinião, vai ter que ficar abaixo aí da zona dos 24 mil dólares, pelo menos, tá? Então, é a região que eu tô, a gente pode buscar aqui operações de compra Bitcoin. Tá bom olhando aqui também o de é, o mês não está tão interessante mas aqui de três meses a gente pode ver que essa zona aqui dos 25.400 dólares está interessante depois temos liquidez só na região dos 22.600 tá esses são é um os motivos que o meu stop está abaixo dessa zona e também aqui no três Light a gente pode ver que tem uns um desequilíbrio de oferta e demanda Nessa região aqui dos 23.600 dólares até a região dos 22.500 dólares, tá? Então, grande desequilíbrio aqui formado nessa zona. O Bitcoin poderia voltar a testar. Então, por isso, meu stop desse grande trade aí vai estar tá abaixo dessa zona aqui dos mil dólares. Então, tudo para mim, toda essa região aqui para mim vai ser uma zona aqui de compra. Na verdade, eu vou estar tá, é, tentando me expor mais aqui, porque eu acho que não, não tenho certeza se o Bitcoin vai pegar aqui abaixo dos mil dólares, né? Mas eu vou estar com o meu stop com certeza abaixo dos 22 mil dólares aqui, porque se perder os 22 mil, mil, mil dólares, pessoal, a coisa fica extremamente feia, na minha opinião, e eu não vou querer estar exposto aí nesse trade, tá? Também no curto prazo, aqui só para atualizar para vocês o Vesco, o Vesco mostra que região região dos 28.200 e também a zona aqui dos 26.700 dólares. São essas duas zonas importantes aqui agora no curto prazo que a gente tem para o Bitcoin. Então, por enquanto, a gente não tem nada de interessante saindo essa semana aqui, na minha opinião. Aliás... Tem em verdade o um produto interamericano, vai sair aqui, deixa eu ver aqui, vai sair isso aqui. Se não me engano, eu vi que vai sair o produto interamericano uh, na quinta-feira. Vai sair, tá, pessoal? Então, isso que pode gerar, gerar volatilidade no mercado, tá bom? Mas eu não estou esperando que vai sair algo muito, né? Uh, muito que vai impactar tanto assim no preço, eu acho que vai realmente impactar vai ser a, a reunião do, do, do, do Federal Reserve aqui do FONC, comitê do FONC, que vai ser no dia 2, 3 de maio. tá? Então, esse dia sim vai ser, vai ser um dia de volatilidade, a gente pode ter um pouco mais de clareza, mas eu acredito que eles vão continuar aumentando os taxas de juros um pouco mais. Então, para mim, essa grande queda no mercado, é esse pequeno Bitcoin, vai vir só quando tiver um pivô de fato do Fed. Para mim, isso pode acontecer daqui a dois, três meses, meados de julho, uh, julho, talvez agosto. Então, enquanto isso, aí acho que o Bitcoin pode é, ter mais espaço para mover, e buscar é, regiões de Fibonacci aí também, tá? Então, regiões de Fibonacci que eu falo para vocês, são zonas aqui, por exemplo, desse último topo que a gente fez aqui, tá? topo aqui, seria então fundo, onde gente poderia buscar, testar essas zonas de zonas aqui, 35 mil dólares, que poderia sim o Bitcoin ir buscar essa zona aqui, tá inclusive fazer um pivôzinho nessa região aqui seria interessante. Então, eu tô apostando em fazer uma compra em Bitcoin, nessa região para ver se a gente faz essa, essa, essa esse pivô, né? Mas, fora isso pessoal, não estou muito otimista aí, tá? Esse pivô do Fed... Na minha opinião, vai vir e quando vier, a, a gente vai ter grande aí, uma grande queda na p eu Acho que o Bitcoin vai seguir junto. E aí, esse último fundo do Bitcoin vai estar a risco, na minha opinião. Tá? Não mudei a minha ideia. Só estou valendo aqui a oportunidade de trade, então, no curto prazo para o Bitcoin. Beleza? Então, no mais é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa que like para apoiar, se inscreva no canal, ative as notificações. E a gente se vê aí muito em breve para mais análise. Um abraço.